Saudações, deles sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu luzo, Caio nobre, meus amigos, finalmente, cara, chegou o dia de nós conferirmos aí God of War na versão do PC que será lançado aí na próxima sexta-feira para todo mundo. Nós recebemos aqui antecipadamente da galera do PlayStation do Brasil, a qual eu agradeço demais a confiança no nosso trabalho para a gente poder mostrar para vocês trazer as nossas impressões de como está rodando essa versão deste jogo delicioso no PC da massa? Eu estou jogando aqui pessoal o jogo com uma GeForce RTX 3070 Ti fornecida aí para gente pela galera da Nvidia, o qual eu agradeço demais também pela confiança no nosso trabalho. Eu estou rodando o jogo em um PC com essa placa de vídeo e eu estou gravando em um outro PC também fornecido pela Nvidia. Aqui, para poder ter o ganho máximo que vocês merecem, cara. E aqui eu ainda não posso mostrar a gameplay corrido para vocês, de trechos muito longos e tal. Mas eu posso demonstrar algumas coisas relacionadas aí ao desempenho do jogo nos PCs, principalmente utilizando tecnologias da própria Nvidia. Então é isso que eu vou mostrar para vocês no videozinho aqui. Já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Maria do é YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. A primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Vamos lá na questão das configurações. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o jogo está rodando totalmente no ultra, todas as configurações aqui habilitadas e tal, a pré-definição aqui já tá no máximo, né? Agora na parte de exibição também, que é muito importante, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Aqui, ó, a resolução do jogo ele está rodando em 4K, como vocês podem ver. Apesar do vídeo aqui estar sendo entregue para vocês em 1080p, porque o meu monitor ele não vai além disso, a placa de captura que eu utilizo consegue fazer um pass-through do jogo em 4K. Então, por isso que eu estou conseguindo setar essa resolução do game aqui para vocês com uma imagem bem mais nítida, diga-se de passagem. E vocês podem notar aqui embaixo, ó, que algumas coisas relacionadas aos recursos da Nvidia, como DLSS e tudo. Tá desligado no momento, entendeu? Inclusive o próprio Nvidia Reflex, que é uma outra tecnologia aqui que torna os controles muito mais responsivos do que o normal. Isso é uma coisa assim que é um pouco complicado de demonstrar, mas eu vou falar um pouco da minha experiência sobre isso depois. Vamos lá, vamos pro jogo propriamente dito, com tudo desligado. Vocês podem ver que ali embaixo ó, ele tá consumindo 7.171. Megabytes de memória da minha placa de vídeo, dos oito e pouco ali disponível. Então vejam só como é que o jogo vai rodar assim que eu der o resumo aqui. Ó. Vamos lá, com essas configurações, tá? Temos aqui Kratos e o Atreus e tudo. Eu peguei um trecho específico do jogo para poder demonstrar para vocês aqui: ó. já avançamos um pouquinho. Já conseguimos ter uma é, movimentação aqui com o personagem, poder ver o cenário e tudo mais. Vejam que o FPS ele cai para 50. Fica ali flutuando entre os 50, 45, 49, entendeu? Então assim, ele tá custando a chegar ali na casa dos 55, 60, tá vendo? Caiu pra 49 de novo, sabe? Mesmo o meu PC ele sendo bem forte aqui, ó lá, em alguns momentos ele sobe pra 59, mas realmente, ó, em alguns trechos, ó, eu voltei até aqui pro fundo dessa tela pra vocês verem, ó, Onde tem mais detalhes na tela, como por exemplo, o fogo que está rolando ali Alguns detalhes de sombra, iluminações e tudo Os FPS caem realmente bastante no nível de configuração que está aqui agora Mas vejam só a mágica acontecendo quando eu ligar o DLSS da Nvidia Vamos lá, eu vou ligar aqui o DLSS agora Como vocês podem ver ali, ó, a escala de renderização está no máximo e tudo Agora eu vou ligar o DLSS Inicialmente no modo de desempenho Para que vocês possam ver o negócio, como é que vai rolar aqui agora, ó Vamos lá, vamos voltar para o jogo Reparem agora, até mesmo na movimentação da câmera Que o Kratos está bem mais fluido, tá bem mais gostoso de mexer Vamos dizer assim, entendeu? Não tá dando mais aquelas pequenas travadinhas ali Porque o negócio estava muito pesado E um outro detalhe importante aqui também, ó O consumo de memória, como vocês podem ver ali embaixo, ó Baixou. Vocês lembram que tava 7.100 e alguma coisa? Então, já baixou para 6.300 e alguma coisa. Então, assim, essa tecnologia de DLSS da NVIDIA, ele é um sistema de renderização que prioriza o desempenho, principalmente, entendeu? Trazendo aí essa fluidez nos jogos que são muito mais pesados, igual God of War. Ele é um jogo que tem bastante detalhes e tal. Renderiza muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, muito, muito da hora o que o DLSS faz aqui. Ah, o servo foi por aqui. Pera aí, jogadas. mano E como vocês podem ver aqui, cara, ó Eu tô rodando o jogo no DLSS de desempenho, entendeu? Então eu vou chegar num ponto aqui Que eu até tinha encontrado antes Deixa eu ver, acho que é pra cá mesmo Vai ter alguns lobos pra eu poder enfrentar ali na parte de baixo Deixa eu descer aqui Vamos lá, vamos chegar nesse ponto aqui, ó Beleza Vamos descer a correntinha, enfrentar esses lobinhos que estão aqui. Aí ó. Lobos. Vamos só terminar de matar os lobitos aqui. Ó, oh, beleza. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o Você seguinte, mano. O quê? Os oh. lobos não eram malvados, estavam famintos. Pera aí, Atreus. É, Tô explicando um negócio pra galera aqui. Ó, oh, reparem que aqui, ó. Oh, até mesmo ali na, na sombra que tá dando na barba do Kratos. Alguns detalhes aqui no personagem também tal. Tá dando um pequeno blurzinho. Se eu colocar aqui, ó. Oh, até mesmo na configuração de DLSS em ultra-desempenho, reparem só a grande diferença, mano. Ó, os gráficos ali, ó, principalmente do Kratos, a paisagem que, né, o ambiente, não tá tão nítido e como a gente costuma ver, ó. Vocês podem ver os flickerzinhos ali dando no personagem também, tudo. Mas, vejam só agora quando a gente utiliza o DLSS. No modo de qualidade, que aí já é um modo que prioriza mais a questão da qualidade, mas ele não deixa de te entregar um bom desempenho também, ó. Reparem só. Olha lá, ó. Como é que já melhorou principalmente a nitidez do Kratos, mano. Assim, a pele, o cenário atrás dele e tudo mais. Olha como é que tá muito melhor do que tava antes de você utilizar o DLSS no modo ultra desempenho desempenho e tal. Então assim, e o jogo continua se mantendo a 58, 60 frames por segundo, tá? Ele varia mais ou menos nessa faixa aí. Se a gente colocar aqui agora... Quer ver? Eu vou até chegar aqui. Eu vou desligar novamente o DLSS. Olha pra quanto que o jogo já foi, ó. Ali, ó. Ó. A movimentação do Cradle já não tá mais tão fluida, igual a gente tava sentindo antes. Continua fluida, tá? Não vou dizer que não. Mas a taxa de frames ali, ó, do jeito que tá caindo... Os 40, né? A casa dos 45, 50 e tal Já influencia bastante em termos de movimentação A gente sente no controle, olha lá, 46 e tal E voltando aqui agora pro modo de desempenho novamente Desempenho não, de qualidade, que é o que eu quero mostrar pra vocês Olha só a grande diferença, mano O jogo ele fica muito mais fluido, né? Você tem um ganho de qualidade muito da hora também e de desempenho, porque o jogo ele fica sempre acima ali dos 55 60 fps, entendeu? Na verdade ele crava nos 60 por conta de algumas configurações que eu fiz. Então, cara, isso é uma coisa muito da hora com relação ao jogo assim, em termos de desempenho do PC, que durante os meus testes aqui, que eu achei muito legal... E, rapaz, eu vou falar que você deu vontade de jogar esse jogo todo de novo nessa versão do PC dessa maneira aqui. E é uma coisa que eu vou fazer, rapaz. Tem que aproveitar esse desempenho todo que ele tá tendo aqui, ainda mais com esse PC foderástico que a Nvidia forneceu pra gente. E aí, cara, vamos lá. Eu vou fazer um corte aqui, pessoal, que eu ainda tenho mais algumas coisas pra poder mostrar pra vocês em termos de recursos que o jogo traz, beleza? Vamos lá. Ó, galera, eu tô nesse trecho aqui que todo mundo sabe muito bem, né? Quando Sua o Atreus finalmente consegue matar o servo e tudo. E vocês sabem o que vem em seguida. E é justamente esse trecho aqui que eu quero mostrar pra vocês também com base nos testes que eu fiz, que é uma batalha um pouco mais grandiosa, entendeu? Não tem tantos inimigos assim na tela. Eu acho que a utilização do NVIDIA Reflex, que é o próximo recurso que eu vou mostrar aqui. Você sente mais quando tem mais inimigos, porque você precisa ter reflexos mais rápidos, entendeu? Mas nesse inimigo aqui também ele é bastante interessante de se apresentar. Assim, é como eu falei, é uma coisa que não dá pra você demonstrar exatamente assim. Se vocês olharem no canal da NVIDIA, tem um vídeo de demonstração muito interessante que eles colocam lado a lado assim. Mas da forma como eu tô fazendo aqui, cara, é só no controle mesmo pra você sentir e dar uma diferença muito boa no tempo de resposta dos controles. Vamos lá. Tem alguns movimentos aqui do personagem, do próprio boss que a gente vai enfrentar aqui agora. Que eu vou fazer no modo normal e depois ativando o reflexo aqui. Vamos lá. E é bom que vocês vejam um pouco mais também da questão dos gráficos do PC, como é que estão, que eu vou falar com vocês. Ficou impressionante também em quesitos gráficos assim. Eu joguei a, Play... eu joguei a versão do PlayStation 5 que tava ó, chuchu, beleza demais. Mas é essa versão aqui, meus amigos. Andeus. Vamos lá. Vamos enfrentar isso. Não temos escolha. E vamos lá, ó. Vou enfrentar eles primeiramente sem o NVIDIA Reflex ativado. Vamos lá. Tá Me fala coisa Olha lá, ó. Eu tomei a porrada, ó. Não consegui desviar no momento certo. Aqui deu certo, beleza, eu peguei o timing Ai, caramba Ó, eu tô pegando o timing certo aqui Ai. Ó, beleza, agora eu vou fazer o seguinte, ó Ele já tá com quase metade da vida indo embora ali já, ó Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora nas opções, configurações, exibição, configurações avançadas e eu vou ativar o NVIDIA Reflex aqui com tudo que tem direito, mano. E assim, meus amigos, pra mim, tá? Faz uma diferença sim em tempo de resposta dos controles. Não é uma coisa extremamente absurda, mas eu pelo menos consegui sentir em situações principalmente que vem ataques rápidos ali enquanto eu tô batendo e eu ainda consigo... Responder e desviar, entendeu? Vamos lá Vamos continuar enfrentando o Troll aqui agora Com o NVIDIA Reflex totalmente ativado, ó Até as porra, Ai, caralho Até as porradas do, do... Acabei morrendo Até as porradas do Kratos Pra mim, elas saem mais rapidamente Quando eu pressiono o botão, entendeu? Agora vamos aproveitar nesse momento de nubagem Que eu morri Vou enfrentar ele aqui agora com HP cheio Ó, Ó, eu consigo desviar Bem mais em cima da hora Dos ataques dele, ó, tá vendo? Ó? Coisa que eu não consigo Sem o NVIDIA Reflex, pelo menos eu não Entendeu? Olha, olha só Olha Vai. Agora eu não consegui desviar a tempo Foi falha minha. Olha isso, cara. Eu tô bem. Mata. Vai, vai. Acabou. Mano, vou falar com vocês. Garoto. Ah. Acha que eu tenho medo? O pouco <risos> que eu testei aqui desse jogo nessa versão, Você cara, do é PC. Pra mim, pra Garoto, mim assim. Pra mim. Claro olhe que a versão, 4, Garoto, a versão do PlayStation 4 a versão do PlayStation 5 ali, né? São versões extremamente boas e tudo mais. Consegui Só que, que pra mim, cara, essa versão do PC, ela meio que se tornou assim a edição definitiva do jogo mesmo por conta dessas opções a mais que ele trouxe pra gente em termos de configuração ali gráficas até mesmo do próprio Nvidia Reflex que a gente usa aqui que traz um tempo de resposta maior pra gente nos vendo, controles eu senti bastante, principalmente nessa não, não, não, não. luta a primeira vez que eu testei E assim, cara, eu achei muito da hora Em momentos aqui a gente enfrenta vários drogers de uma vez então, também, influente. entendeu? Tá então influente. em alguns momentos que eles vão atacar, principalmente pelas costas Eu consegui reagir eu num Deus. tempo maior Então assim, velho, tá muito, muito da hora essa versão do PC Tô gostando demais de tudo que eu tô conferindo aqui E rapaz, com certeza, na próxima sexta-feira aí, cara, a gente deve trazer um gameplay Bacanudo para vocês, a gente deve fazer live aqui também para poder demonstrar trechos corridos mesmo aqui. Como estão outros pedaços do game que vocês sabem que tem um gráfico muito da hora, para nós podermos conferir juntinhos aí. Então espero que vocês tenham gostado, galera, desse vídeo aqui, mais no sentido de demonstrar os recursos para vocês verem o desempenho do jogo no PC também. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês estão empolgados com essa versão aí, se vocês que não jogaram no PlayStation, se irão aproveitar essa oportunidade para poder conferir aí God of War 2018, que eu acho que vale muito a pena. E novamente, eu queria agradecer aí o pessoal do PlayStation do Brasil por terem enviado Desse jogo antecipadamente para gente poder fazer esses testes e trazer aqui para vocês. Deixem aqui embaixo, pessoal, suas opiniões, a gente vai adorar ver os comentários de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí até mais. E fomos, pessoal!